Salve, Beu! Cadê seus Prazer vídeos, mano? Uma Saudade uma de assistir você jogando lá. Fala, Beu, mano. Volta com o canal, por favor. Beu joga. É, mas ele não postou vídeo. Beu, cadê o vídeo? Cadê os vídeos, Beu? Me diga então, diga então, como fiquei assim? Nossa, tá frio, né? Nove meses parado e eu estou aqui de volta trazendo um vídeo pra vocês Eu pensei muito, eu demorei muito pra fazer vídeo Porque eu tava num desânimo muito alto, muito alto E depois de ouvir muitos conselhos de amigos Resolvi trazer de volta e fazer mais por mim Eu vou trazer algumas coisas diferentes do canal Mas é isso, eu espero que vocês gostem do que estão por mim É muita coisa, eu tô sem dormir de tanta coisa que eu penso Eu tô começando a anotar tudo porque até pra fazer esse vídeo Eu pensava todo dia na hora de dormir pensar, vou fazer o vídeo assim, assim, assim e acabo não fazendo. Eu te vejo no próximo vídeo aí, daqui uns nove meses de novo, ou semana que vem mesmo. Falou, valeu!